E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, mano É um esquenta pro GTA Trilogy, a trilogia, vai sair muito vídeo de GTA Trilogy aqui no canal, né, explorando Easter Eggs, curiosidades, é... a gente vai fazer vídeo, certo? Se bobear vai ter dois vídeos por dia GTA Trilogy aqui no canal Então é o esquentinha que eu tô fazendo aqui É... O último vídeo eu mostrei para vocês a, Os detalhes do jogo, né? Era um, eu falei várias vezes Que era um jogo de 2004 E falo novamente que é um jogo de 2004 O GTA San Andreas Tem o um GTA Vice City E tem o um GTA 3 que vão vir junto né? A gente vai fazer Vídeo dos três, mas O mais aclamado, todos nós sabemos É o GTA San Andreas e o negócio é o seguinte, antes de tudo, deixa o seu like no vídeo, é muito importante Comenta alguma coisa aí, comenta se você vai comprar o jogo pro PS4, pro PS5 Ah, e a versão do, do, do, do PC, galera, se sair mods legais, novos mods, tem, já tem mods pro, pro GTA San Andreas Se sair, eu vou comprar a versão também do PC, eu vou, primeiro eu vou comprar do, do PlayStation 5 porque eu quero platinar os três jogos e quando sair a, a versão do PC Se sair novos mods, é provavelmente eu vou comprar também para trazer vídeos de mods para vocês. É, desse aí, seguinte: é, like, comenta se você vai pegar o jogo, comenta se tá muito caro, tal etc. Vai pegar no PC, vai pegar no, no, no, no Xbox, vai pegar no, no, no, no PlayStation 4. Comenta aí, beleza? Ah, e também me segue nas redes sociais. É, que é muito importante. Você quer estar mais próximo do Inatinha? Segue lá no meu Instagram. Beleza? Bom, esse canal aqui, galera. Ele faz umas comparações bem incríveis. Eu já trouxe vários vídeos do, do canal dele. É uma comparação aqui do GTA San Andreas. O GTA IV, que é o seu... Que veio depois, né? E o GTA V. Mostrando ali... Coisas que talvez um é melhor, no outro não é, etc. Vamos dar o play aqui pra gente ver, tá? Com a música legal aqui, ó. Tem, tem, tem. Ó, já tá no jetpack aí. Então tá aí, ó. Nossa, que bagunça essa. Essa pizzaria. Have a wonderful day. O, o extintor lá atrás, né? muito louco Bom, a mesma coisa no GTA 4, beleza? Então no GTA San Andreas, você dava para você comprar comida. É, eu acho que o GTA V, né? Vai ficar devendo. Eu acho que vai ficar devendo. O mais louco era você comer demais o GTA Sandra e... Tá ligado? Nossa, ele não... Ela vai vender mesmo assim. Agora no nosso queridíssimo GTA V Bora lá tentar comer Alguma coisa E aí Hum É, você só vai conseguir Naquela missão Que o Jimmy trola O pai dele, né Você vai conseguir ali pegar um refri ali e tal tá lá Não tem como ah, é engraçado que ele mostrou que no GTA 4 dá pra você entrar com o carro dentro, né? Entrar fora não dá também. Então tá aí, ó. GTA Sandras. Você come. GTA 4 também. E no GTA 5. E tem o um fator emagrecer e engordar, né, mano? Também, né? Nossa, mano. Dá um negócio quando você... O estômago do, do CJ ficava roncando, cara. Olha tá lá. Tridades com BMX. GTA Sandras. San ó. Ó, ó, ó. Zerinha aí, ó. Rapaz, a roda tá entrando no... Ah, não tem bicicleta no GTA. Não tem bicicleta no GTA. Uma coisa que pegou muito, né, mano Foi isso, né, velho A gente veio do GTA San Andreas O San Andreas Sei lá E muita coisa foi cortada, tá ligado Por exemplo andar, é, Você não conseguia pilotar avião Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, rapaz Porra, Olha aí, ó <risos> paração bem interessante, né Olha lá, o CJ da empinada doida no bicicletas. Ó, quando você para na frente do dos NPCs, vamos ver como é que eles reagem. Nossa, já fez uma fila. Engraçado que sempre spawnava um carro igual, do... igual o outro, né, mano? Ah, entendi o que ele, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Galera, vou tá aqui. E é a, a sombra do... Do... Do farol... No, no jogador, olha só. Não era pra ver a reação do NPC, mas... Olha lá, de, da maneira que o, o... O farol bate a sombra, tá ligado? ó lá, faz certinho, vamos ver no GTA. Não tem... Não tem no GTA V, olha lá Ó, faz a sombra É, no GTA... Não, não faz, não faz Fala pra vocês, o GTA, o GTA IV é bem realista, mano É bem realista Ah, é o lance de molhar a roupa? Vamos ver Olha os peixinhos de papel. Olha lá. <risos> graça é, é. É o do Vice City, né? Que ele não nada, né, mano? Ele não sabe nadar, o cara. Pulou na água já era, mano. É o barulho da. Da água. Nadando ali, ó. Pra você, qual uma é mais. Lista. Agora GTA. Sim. Caramba, é uma gaivota ali, mano. Estranho, né? Não ter voado ali se passando perto. Olha o barulho da água. É aquilo, né, mano? Nesses quesitos aí, o GTA Sandras perde, né? Porque... Olha lá. Mas quando ele tá nadando assim, ele bate. Você vê que, que ele vai... Nadando assim, ele bate. E a água vai, né? Coisando. Olha lá. Ué, o... O, o GTA IV ele não mergulha. Olha isso, mano. GTA IV não mergulha. <risos> Vamos lá, helicóptero. Nossa, mano. Se... Se eu não me engano, a rádio do a a hélice do helicóptero. Isso daí deve ser já no... No... no, no, no do... Da balada lá. Ela não mexe nada, mano. Na água, sim. A água vai dar uma espalhadinha, né? Por causa da hélice do helicóptero Vamos ver no GTA Ah, no GTA 5 até As árvores Elas tudo Coisas assim, ó Mas ele tá fazendo a comparação da água Ah lá O GTA 4 de 2008, né? Se eu não me engano É, no GTA Sandra da Água não. Olha só em volta, assim, né? Pode ver ali, assim. Ó. Mas. No quesito. Realismo. O 4 e o 5 tá maior. Como eu disse, é um jogo de 2004 PlayStation 2, né, mano? É não pode exigir muito. Ah, quando você bate o helicóptero no... ó no... Oh, tutututututututututututu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Você pega o helicóptero e... E bate no, no, no prédio. É uma pifada linda ali, né? Vamos ver o GTA 4. Como é que é? Isso aí é da DLC, ó. Ele roça, roça, roça. Quebrou. Nossa, mano! Espatifa o... O helicóptero, velho. Quebrou a traseira. Vamos ver. GTA V. Dá o tutu. aí que vai arrancar a hélice? É, estourou a hélice. Vai explodir, né? É. Pô, mas no GTA IV quebrou o helicóptero, velho. Traseira dele arrancou. GTA San Andreas, um jogo mais antigo, olha lá. Ele não quebra... Olha ah lá. Olha isso, mano. Que louco. Só no GTA IV que o cara saiu ao vivo, né? GTA 4 nice. Galera, o canal do... Esse canal tá na descrição, beleza? Como eu disse, faz várias comparações aí. Ele compara Watch Dogs com GTA, Watch Dogs com... É, GTA com Mad Max. E faz essas comparações aí de realismo. Que tem um, que tem um no outro. E essas do GTA bem legal. E como eu disse, como nós estamos aí para GTA Trilogy, estamos aí é, nos preparando. Beleza? Deixe seu like, compartilha, muito importante. Se inscreve se tá aqui pela primeira vez. Tamo junto, valeu. Ah, e comenta aí pra vocês qual foi o mais realista. A gente tá falando mais do GTA San Andreas Não tanto do GTA 4 Mas do GTA 5 que é o mais recente E como eu mostrei para vocês O vídeo lá mostrando tantos é, Detalhes É importante você dizer, beleza? Bom